Procure uma posição que seja confortável para você. Você pode, inclusive, mudar de posição durante o exercício. O que é importante é que você esteja sempre confortável. Agora que você encontrou a sua posição, você pode estar sentado ou deitado. Feche os olhos. E perceba o seu corpo nessa, nessa posição confortável. E para começar, observe a sua respiração. Não tente agir, não faça nada especial, somente perceba como você respira. Onde a sua respiração se situa, o ritmo da sua respiração. Pode ser que durante esse exercício você ouça algum barulho vindo lá de fora. Se for o caso, foque na minha voz e no seu corpo, nas suas sensações físicas e mentais durante esse exercício. Mesma coisa para alguns pensamentos. Pode ser que alguns pensamentos venham à sua mente durante esse exercício. Se for o caso, deixe-os passar simplesmente. Não se culpe, não se concentre neles. Apenas observe a presença deles e deixe-os ir embora, como nuvens que aparecem e desaparecem no céu, sem que você faça nada de especial para isso. Agora que você está instalado confortavelmente, eu vou pedir para que você inspire pelo nariz e expire pela boca três vezes. Você pode começar, inspire pelo nariz... Inspire lentamente pela boca. Você pode fazer isso uma segunda vez. Uma terceira vez. Perceba a sensação de calma que está chegando aos poucos no seu corpo, na sua mente. Agora, foque a sua atenção nas partes do seu corpo que estão em contato com a cadeira ou com o colchão onde você está. Repare no contato da sua cabeça, se for o caso. Repare no contato dos seus ombros com a cadeira ou com a cama. Seus braços, as suas costas bem encostadas na cadeira, as suas nádegas, suas coxas e os seus pés ou os seus calcanhares. Perceba a sensação de tranquilidade que está invadindo aos pouquinhos o seu corpo. Agora, eu proponho que você relaxe o seu corpo inteiro, da cabeça até os pés. Talvez você queira utilizar uma imagem que vai te ajudar. E para começar, eu proponho que você preste a sua atenção, que você foque toda a sua atenção na sua cabeça. Relaxe o seu couro cabeludo. Sinta o relaxamento de cada raiz, de cada fio de cabelo. Essa sensação de calma, de tranquilidade, vai continuar se espalhando pelo seu corpo. E agora você sente a sua testa relaxada, perfeitamente lisa.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 Você pode, talvez, abrir um pouco a sua boca. Relaxe a sua garganta. e Perceba que a sua cabeça, o seu rosto, estão perfeitamente relaxados. Preste agora atenção na região da sua garganta. No seu pescoço. E relaxe essa região. Relaxe os seus ombros. Sinta talvez que eles se abaixa um pouquinho. Relaxe os seus braços. Seus cotovelos. Seus antebraços. E as suas mãos. Até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 Relaxa cada músculo das suas costas ao longo de toda a coluna vertebral. Do alto até a parte mais baixa da sua coluna. Você sente suas costas mais leves. E perceba agora que as suas costas estão perfeitamente relaxadas. Essa sensação de calma, de paz, de leveza, vai chegar agora no seu tórax. Perceba as batidas do seu coração. Seu coração bate regularmente, calmamente. Observe a presença da respiração no seu tórax. Procure respirar lentamente. Sinta o relaxamento da sua barriga de cada músculo do seu abdômen. Observe a presença da sua respiração calma e ampla na sua barriga. Relaxe a sua região pélvica, seu períneo, seus músculos glúteos. E perceba agora a sensação de total relaxamento presente no seu busto. O seu corpo está cada vez mais leve.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 Relaxe as suas panturrilhas, Relaxe seus tornozelos. E relaxe os seus pés do calcanhar até a extremidade de cada dedo. E perceba agora como os seus membros inferiores estão perfeitamente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 De leveza. Eu proponho agora que você se imagine, se projete logo depois do fim da sua apresentação. A sua apresentação, a sua fala em público, acabou de acabar. Imagine, antes de tudo, o lugar onde você está. A sala, o lugar onde você fez a sua fala, a sua apresentação, as cadeiras. as pessoas que estavam presentes para te escutar. Talvez a sua mesa, a sua cadeira. Observe todos os objetos que estavam em cima dessa mesa. Talvez uma caneta, uma garrafa de água, um computador, papéis. Um controle remoto. Observe todos os detalhes desse lugar. Todas as cores. Ouça todos os barulhos. Perceba todos os sons que você escuta. Vozes. Barulhos de cadeiras. Talvez um barulhinho do computador. Talvez barulhos de telefones celulares. Imagine todos os detalhes dessa cena. Imagine agora a sua sensação de alívio de leveza. A sua apresentação acabou de acabar e deu tudo certo. Perceba a sua sensação de liberação. Essa liberação presente no seu corpo e na sua mente. A sua apresentação acabou e você se sente liberado. com aquela agradável sensação do dever cumprido. Você sente orgulho de si mesmo. Orgulho de ter mantido a calma, a serenidade, durante toda a apresentação. Você conseguiu fazer o seu discurso de maneira fluida, agradável, você deu o seu melhor, e agora você se sente perfeitamente, tranquilo. Perceba a serenidade no seu corpo e na sua mente. Perceba a serenidade do dever cumprido, de ter mantido a sua calma durante toda essa apresentação, de ter feito uma excelente apresentação, do início até o fim. Aprecie esse momento, sinta a sua alegria, Se deixe ganhar por essas sensações positivas de orgulho, de alívio. Observe todas essas sensações e essas emoções agradáveis e positivas no seu corpo. Eu te proponho agora que você consolide essas sensações positivas dentro de você, para isso. Eu vou explicar como você vai fazer. Você vai inspirar pelo nariz, expandindo a barriga. Você vai prender a respiração alguns instantes. E você vai fixar essas sensações positivas de sucesso dentro de você. Logo em seguida, você vai expirar lentamente pela boca para poder espalhar, difundir essas sensações de sucesso em todo o seu corpo. Você pode começar, inspire, prenda a respiração, imagine todas essas sensações positivas de sucesso, e expire lentamente para espalhar, difundir essas sensações positivas de sucesso, de alívio de orgulho, em todo o seu corpo, da cabeça até os pés. Respire normalmente, consolide essa sensação agradável de sucesso, de leveza, de orgulho dentro de você. Observe todo o potencial que você tem. Integre essas sensações agradáveis. Essas sensações agradáveis de sucesso, de orgulho, de alívio. Estão presentes dentro de você. Você pode ativar essas sensações positivas quando você precisar ou quando você quiser no seu cotidiano. Eu vou pedir para que aos pouquinhos você comece a deixar essa visualização de lado e que você volte aqui e agora no lugar onde você está. E para isso eu vou propor que você volte a observar todas as partes do seu corpo que estão em contato com a cadeira ou com o colchão. Então sinta de novo a sensação de contato da sua cabeça, o contato dos ombros, das costas, com a cadeira ou com o colchão, das suas nádegas, das suas pernas.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 Devagarinho, você pode voltar a mexer o seu corpo, se espreguiçar, bocejar, se você quiser. Esse exercício acabou, você pode abrir os olhos quando você quiser.